viva amigas, aqui está um nó de macramé, que é um nó de marinharia, portanto, de nós de marinheiro, arte de marinheiro, que se chama uma pinha de rosa, podem ver aqui o centro, este centro é muito interessante, eu queria trazer isto para o crochê, vamos lá ver, tenho feito aqui algumas tentativas, esta não estava má, mas está torta, já viram, aqui estes, estes, este centro não está direitinho, não está lindo, mas é uma boa tentativa. Este cor-de-rosa está um bocadinho mais direito, mas também não tem... Tudo isto são tentativas, não é? Este, na verdade, não há nenhum que me satisfaça, esta é que é a verdade. Porquê? Porque não estão perfeitos. Mas isto para dizer o seguinte, eu, como artesão de nós de marinheiro, posso trazer muita mais-valia para o crochê. Novos designs, novas, novas belezas, não é?